Que e hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, como este é, é o teu, é o unicórnio, né? É, o... é o amor da tua vida, é mesmo? Este carro não dá para falar mal, não, Pronto, vocês estão habituados a ouvir o Gil a falar mal, vamos ali dentro. Ai, já está nervoso! O homem já está nervoso! Um Sonic um já tive um. Que já tiveste um! Eu também adoro este, este carro, Repá, só quem conduziu isto é que sabe qual é o prazer que isto, que isto dá. Muitas noites Muitas passámos vezes, aqui no aço. Aqui eram, eram os arranquezinhos que o pessoal parava todo. O real aço não era aqui, né? não era aqui. Aqui, aqui eram, aqui os aqui eram as, pri as primeiras e as segundas. E a segunda, tá que tá era certo. aqui, não Era aqui. <risos> Até saltou. Ai, ai, ai, Até saltou o painel do rádio. O meu Pera, também, não, não. O meu também é, fazia isso. É, é tudo, né? vou, vou guardar aqui o painel do rádio. O meu também fazia isso, meu. É. Primeira para a segunda o rádio ia para o banco de trás. E o bafo disto. A puxar é, o carro. O bafo, o bafo. O bafo. E não é isso meu. É o prazer... O... o... pá Eu agora estou mais gordo que o Renato. Agora aqui parece que estou mesmo apertado. Mas pronto. É, mas é que ficas bem da fixa. Aí pá. Digo meu. É, é mesmo é assim. pronto. Isto não, isto não dá. Aí eu, eu vou dizer, Zeca. Aí isto é lindo. Este carro. E um gajo pronto. Isto é, não é nosso. Era só ser nosso. Não era. Aí isto como? They gave me,